Tem pele oleosa? Se incomoda com a oleosidade da sua pele e fica difícil você fazer maquiagem ou utilizar algum produto? Então eu vou te mostrar o que, que eu tô usando no momento. Olá, eu sou a Silvia Gonçalves do blog Mulher Mais de 40. para quem tem a pele oleosa, é sempre bom utilizar um produto que amenize a quantidade de oleosidade, tire esse brilho que incomoda. Eu já tive a pele muito, muito oleosa. Hoje eu tenho somente na zona T. E aí eu ganhei dos Fados Sobrancelhas da unidade Tijuca, aqui do Rio de Janeiro. Essa unidade fica localizada dentro do Shopping Tijuca. E lá eles me ofereceram esse produto para eu testar. Gente, obrigada, meninas. Eu tô utilizando esse produto já tem um certo tempo. E eu vou dizer pra vocês o que, que eu achei desse produto. Então, bom, é uma embalagem simples... É uma embalagem de plástico, um plástico bem resistente. Na frente vem uma etiqueta comum, dizendo qual é o objetivo do produto. Sérum de limpeza, marca, espada e sobrancelhas. E aqui atrás, é, todos os detalhes do produto, composição, pra que serve, como usar. Ele é spray, então assim, uma, uma tampinha transparente e o produto faz essa aplicação bem simples. E ele vem em 120ml. E o cérebro de limpeza faz parte de uma coleção chamada My Day, que você pode estar tá utilizando todos os dias. O princípio ativo desse produto é a melaleuca. Ela é que é responsável pela higienização, desintoxicação da pele. Ela age em todos os poros, tirando esse excesso de oleosidade. Agora eu vou mostrar pra você como é que eu utilizo esse produto, como que ele funciona em mim, qual é a forma da aplicação e o resultado. Confere aí o passo a passo. Bom, então eu vou te mostrar agora como é que eu faço a aplicação desse sérum. Antes de mais nada eu tenho que fazer a limpeza da minha pele Vou tirar todas as impurezas Bom, meu rosto já está limpo com a, o leite de limpeza da Nivea Então agora eu vou utilizar esse serum Vou borrifar aqui na, no verso do algodão Então eu coloquei aqui eu acho que uns 3 ou 4 espirrinhos e vou fazer a aplicação Vou chegar bem pertinho Então, o efeito que eu sinto é que ele tá secando tudo. Não sei se você tá conseguindo observar. Aqui minha pele, né? Tá normal. E aqui tá, tá ele. Um ponto que eu acho muito legal é essa sensação, sabe? Ele é um produto que realmente eu percebo o meu rosto diferente desse lado. Eu percebo o meu rosto mais, é, mais seco. E quando eu passo o meu produto noturno, eu também observo que ele suga bastante. Então, aquele, aquele tratamento que você usa antes de dormir, que você faz. Eu tenho um vídeo que mostra toda a parte de rotina noturna. Vou deixar ele aqui em cima para você dar uma olhada, ver o que estou tô falando. Eu gosto de usar esse cérebro porque eu acho que... Ele ajuda na, na absorção. O que não me agrada é o perfume. Na verdade, ele, fica, ele é bem forte. No momento em que você abre a tampa, você já sente o, o cheiro. Tipo uma erva bem, bem intensa. Como se fosse um cheiro de mato bem intenso. Ele com o tempo vai saindo, mas não é algo imediato. O tempo que eu passei e mostrei, deve ter passado o que? Um minuto? Ele ainda tá aqui, não é algo que eu tô sentindo o cheiro Mas eu já consigo respirar bem Na hora que passo é que eu prendo a respiração Porque ele tem um todo a parte tônica e, e de secagem, né? Olha, agora o produto já tá um tempo que eu passei E eu percebo uma uniformidade do rosto Ele não tá repuxando Mas eu tô sentindo que o meu, meu rosto desse lado tá limpo então essa sensação de limpeza é muito boa. Vale realmente a pena, muito bom. Se você tá procurando um produto que ele realmente zere, um, né, zere a sua a sua oleosidade com a intenção de fazer tipo um detox realmente, né? Vamos zerar tudo para você receber o produto e você tá, tá tirando todas as impurezas, aquilo tudo que você colocou, ele realmente tem uma proposta muito boa. Então é isso que eu queria mostrar pra você. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um gostei aqui embaixo pra ajudar na divulgação do canal. Se você ainda não é inscrita, agora é a hora de você se inscrever. Clica aqui embaixo no botão vermelho escrito inscrever-se e vem fazer parte do time das mulheres mais de 40. Se você tem aquela amiga que tem um rosto bem oleoso e ela tá meio sem saber o que fazer, compartilha esse vídeo com ela, tá bom? Um grande beijo pra você e até a próxima. Tchau, tchau!